Bom dia, gente. Estou aqui na minha casa, tocando as atividades do Centro Cultural Esperança Vermelha. É, Para quem está chegando agora e já conhece o Centro Cultural Esperança Vermelha, sabe das nossas atividades. A gente tem um espaço é, onde nós realizamos as nossas atividades aqui em Campinas. É um espaço construído por um grupo da esquerda para ser um lugar de, de encontro, de debate, de agregação, enfim, de fomentação, formação, afetos, né? E nesse momento em que a gente está fazendo esse distanciamento físico, mas mais do que nunca uma aproximação política, a gente decidiu tocar o nosso curso, as nossas atividades é por internet. Então, obviamente, cada um na sua residência está usando os equipamentos, os recursos que tem para cumprir essa tarefa. Eu aqui vou dar continuidade hoje a nossa a nossa tarefa de tocar o curso, que é o curso Marxismo, História, Política e Teoria, que já teve a semana passada o início com a aula do Walter, e me cabe aqui hoje conversar sobre a, mais sobre a vida a, da família Marques, a, a vida pessoal, afetiva, familiar, enfim. É, mas focada numa obra específica, né? Que foi uma sugestão minha incluir nesse debate, que é o livro Amor e Capital, que é este livro aqui. Tá? então nós vamos aqui aos poucos começando a conversa, as pessoas estão chegando, eu vou pedir para vocês muita colaboração, inclusive para me dar alguns retornos se está funcionando o que eu estou fazendo aqui, porque é para mim uma grande é, experiência nova, eu não tenho muita intimidade com o Facebook, com transmissões pelo Facebook, Normalmente, quando eu faço as atividades, as conversas no CCV, eu gosto de usar. É, uma, é uma, uma, uma opção minha, uma, algo que me ajuda a, a organizar o raciocínio. E, na medida do possível, eu vou tentar fazer isso aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar. E isso aqui, funcionou. Eu vou mostrar aqui e vou mostrar o que está aqui na telinha do meu computador. Eu estou mostrando aí agora é, o nosso banner da aula e uma obra é, artística do meu grande amigo Samuel Pércio, que se chama o Manifesto. É uma colagem é, que ele fez o ano passado em homenagem ao Manifesto do Karl Marx. Tá. Bom... Então, vamos tocar, vamos começar, já são agora hum, nove e doze, vamos conversar, acho que a gente já começou com essa introdução e eu vou falar para vocês um pouco de como é que eu organizei essa, essa ação aqui hoje, tá? Bom, só para ilustrar um pouco... Eu quero, eu quero falar, é, primeiro, eu vou organizar aqui, não uma aula sobre toda a biografia do Marx, muito menos da família Marx. Obviamente, eu vou passar algumas informações básicas sobre isso, como uma discussão sobre essa obra aqui, e o que eu aprendi com ela, né? O que, que para mim ela agregou porque uh, eu sou uma, uma obra do Marx, do Engels, e ao me defrontar com essa obra aqui, com esse livro, eu achei bastante importante trazer isso para o curso. Aí o Leandro me disse, então, que quem propõe carrega a tarefa. Bom, primeiro, vamos lá. É, eu quero começar falando um pouco desse, dessa autora, né, que é, vamos tentar mostrar aqui para vocês, isso, essa aqui, ó. a autora dessa obra, que é a Mary Gabriel, ela é inglesa, ela tem uma produção, uma jornalista, trabalhou na Reuters, uma pessoa que já é, consolidada no jornalismo e ela começa a escrever biografias né? é, pelo que eu vi do trabalho dela tem um foco muito muito dedicado para a biografia de mulheres ela, ela tem um livro sobre a, a, a sufragistas é, inglesas ela tem um trabalho muito interessante que eu ainda quero ler, que é A Arte de Adquirir, que é um retrato de duas colecionadoras muito importantes na história da arte. Depois ela fala também, tem um outro trabalho que é sobre as mulheres. É focado na história. E ela coloca aqui no trabalho que ela, ela é, por duas razões: porque ela diz que não havia em língua inglesa uma a né? É, aí eu quero fazer. Tá? dizer o seguinte, como é que esse livro veio e como é que eu acabei interessando tanto por ele. Eu ouvi, quem me falou desse livro num primeiro momento foi a Nayara Lúcia, nossa companheira militante aí da... Nayara me emprestou esse livro e, como vocês podem ver, eu me apropriei dele, não devolvi mais e estou aqui trabalhando nele há algum tempo. Então, eu quero afetivamente dedicar esforço de sistematização a essas duas companheiras que estão enfrentando... O vídeo parou? Não sei é, até que ponto vocês conseguiram ir, mas eu vou, eu vou retomar então falando da minha é, escolha por esse livro, da minha tarefa aqui de falar um pouco da biografia do Marx e do que a opção em focar nesse livro aqui, tá? Como eu estava falando antes do, do vídeo cair aí, esse livro eu fui é, apresentada a ele pela Nayara, a Lúcia, é, que recebeu ele de presente da ID, duas companheiras militantes da área de saúde aí, a quem eu dedico todo o meu afeto nesse dia aqui, tá? Principalmente porque sem a Nayara eu não ia estar com esse livro, que eu tô debruçada nele faz um pouquinho. Bom, vamos lá. É... Uh, a tarefa de falar da, da, da biografia da família Marx, que a Mary Gabriel assumiu, ela comprou essa tarefa em 2008, ela é uma escritora, é importante a gente entender um pouco esse, esse objeto, livro aqui, o momento que ele surge, qual é a história é, a, a, a história dessa produção. Ela começa a escrever em 2008, né? segundo ela diz aqui focada numa numa na ausência de biografias e de trabalhos mais é, aprimorados sobre a história do Marx em língua inglesa e ela é uma jornalista que se dedicou muito a escrever sobre mulheres né ela tem trabalhos é, significativos sobre Mulheres sufragistas, mulheres artistas, enfim, o foco dela sempre foi é, jogar a luz da visibilidade para mulheres enquanto é, produtoras de conhecimento, né? mulheres que elaboraram conhecimento, mulheres que é, fizeram disputa política, né? é assim que eu vejo a produção dela. É, e quando ela vai se dedicar à obra de Marx, em 2008, ela já, já está ó, num momento de organização dos, dos acervos e dos arquivos em que ela pode fazer muita pesquisa em produção do que era produção muito da produção conhecimento e das, dos registros da memória das mulheres do século XIX, que era uma prática de escrever cartas. Né? Então, ela faz uma pesquisa exaustiva em muitos arquivos e ela encontra uma quantidade enorme de cartas. E a, a riqueza dessas cartas, desses detalhes dessas cartas, é que trazem importância grande porque ela consegue assim dar conta de trazer aquilo que é o grande pensador é, Marx e, e Engels né os dois pensadores para um conjunto para um entorno para um grupo é, em torno dele que é, é sem dúvida nenhuma são colaboradores são até em alguns momentos muitos é, co-realizadores dessa obra. né? Então, ela constrói esse, esse ambiente. Né? O que, que eu vou fazer aqui nesse, nessa organização? Eu vou tentar passar para vocês primeiro a minha visão do livro. Eu separei alguns uh, trechos que eu acho muito importante aprofundar um pouco e eu fiz um recorte que é a presença das mulheres na, na, na, na relação desse grupo que produziu esse, o, a obra O Capital e todo, enfim, todo o conjunto da obra do, de Marx e do, do Engels. É, acho importante começar, eu queria muito começar com uma frase da filha do Marx, que eu acho que é... Eu não vou, em alguns momentos eu vou fugir um pouquinho da cronologia, mas eu acho que é importante. Aqui, ó. Eu quero é, ler aqui uma frase. Tá aqui. Especialmente no, nesses nossos dias, ela me pareceu absolutamente importante para entender o que que essas mulheres. É, a presença delas. Então, é uma frase da filha do Marx, a Jenny, de, de 1871, no um momento em que ela está já adulta e fazendo também uma disputa política em Londres. A frase é a seguinte: absolutamente atual. Até seria possível tratar com um silencioso desprezo um governo que ficou louco e rir das farsas em que as calças largas do governo fazem suas trapalhadas divergionistas. Não fossem essas farsas a tragédia de milhares de homens, mulheres e crianças. Né? Então, eu, eu escolhi começar por aí, para a gente já ter uma dimensão de quanto essas mulheres eram ativas e estiveram bastante presentes na vida política desse, é, desses dois homens. Bom, vamos lá. Tá rolando o áudio, tá tudo ok aí? Alguém pode me dar algum retorno? Bom, tem 20 pessoas assistindo, significa que deve estar razoavelmente é, funcionando, certo? Vamos lá, eu vou tentar aqui mostrar uma coisa que eu acho que é importante. Leandro ficou de me dar retorno também, mas não tá dando, então vamos lá. Bom, ok. O que, que a, a, a Mary Gabriel ela vai dizer aqui sobre a obra dela? E que eu acho que ela, ela resume aqui o objetivo do trabalho dela, na página 16. Aqui. Ela vai dizer o seguinte, ó. a família Marx sacrificou tudo por essa obra ignorada. Ela está se referindo ao capital. Jane enterrou, enterrou quatro dos sete filhos, viu as três filhas sobreviverem privadas de qualquer coisa que se aproximasse de uma vida adequada de menina, teve seu rosto outrora adorável, devastado pela doença e sofreu a traição definitiva quando Karl Marx teve um filho com outra mulher. Ela não viveria para ver os tristes capítulos finais das filhas. Das três, duas cometeram suicídio. Ao final, tudo que a família tinha, tudo que jamais tiveram, eram as ideias de Marx, que durante a maior parte da vida dele só existiram como uma tempestade se preparando dentro do cérebro do turbulento pai, e que quase nunca mais reconhecia, ou mesmo compreendia. Por, incompre... Por improvável que fosse, como pareceu durante aqueles anos de fome, Marx, ela, segundo a autora, Marx fez o que havia proposto a fazer, ele mudou o mundo. E a... Eu quero mostrar para vocês aqui, vamos ver se vai rolar. Esse, essas fotos, essa aqui é a foto da família Marx, onde a Jane não está, tá? O Engels, o Marx e as três filhas. Aqui a foto da Jane, da, da Jane que é a esposa do, do Marx. Aqui a foto das duas que foram companheiras do Engels. É, a Mary Burns, que não existe nenhuma imagem dela, é uma figura absolutamente importante na história, mas não tem não existe fotos dela. A Lizzie Burns, que é a segunda esposa do Engels, a Ellen Delmuth, que é a, a começa a trabalhar na casa do Max como governanta, e tem um filho com ele, que é o Frederick Delmuth. Bom, desse, esse grupo esse grupo familiar que a autora vai descrevendo ela ela é, ela tem uma uma importância muito grande para uh, as cartas principalmente porque elas vão colocando uh, acho que três coisas que são fundamentais na biografia da da família Marx primeiro a, ester, a extrema pobreza com que eles viveram na maior parte da vida. A, o enfrentamento das dificuldades com a constante perseguição do, do governo prussiano, dos governos de uma forma geral, e a presença sempre de espiões na casa, na, entre o meio da família. E, principalmente, a, o nível intelectual, o nível de preparo, de, de, de formação que essas mulheres tiveram e essas mulheres se organizavam para estar é, atuando conjuntamente nos trabalhos políticos desenvolvidos pelo grupo. A Casa do Marques, descrita aqui em vários momentos pela autora, ela é um centro de agregação política é, do movimento que, que ele organizava. Então, por lá passavam desde pessoas de uma extrema pobreza que iam procurar ajuda deles, que já eram bastante pobres, desde pessoas que iam trabalhar, produzir, e uma produção muito grande de correspondências para vários países. E essas mulheres atuavam muito, é, o trabalho delas enquanto redatoras, transcritoras e organizadoras dessa, dessa correspondência foi fundamental para esse, para, essa, para esse trabalho. O livro, a Merit divide o livro em, é, em cinco partes... E a primeira parte do livro, ela dá conta de dizer um pouco quem são essas pessoas. Tá rolando? Ok. Ela, ela dá conta de, de dar uma, uma apresentação desses, dessas duas figuras centrais, que é o Marx e a, a Jane. O... Uh, eles se conhecem muito cedo, eles se conhecem ainda jovens. Na verdade, o Marx conhece a Jenny porque ele vai ser, vai ter uma amizade com o irmão dela e vai ser um grande amigo do pai dela, um grande interlocutor do pai dela. E eles começam a ter um romance uh, num primeiro momento escondido da família dela, mas é, com o apoio do pai dele e do pai dela em primeiro momento. E há uma passagem que eu acho que é importante que ela coloca aqui, que é o Marx jovem e o primeiro texto que ele escreve. Né? O primeiro texto que ele escreve, que é um texto da adolescência. Esse texto é um texto bastante citado por vários autores, mas acho que vale a pena também destacar ele aqui. É um texto que ele escreve é, num trabalho uh, escolar, onde a proposta é falar sobre os projetos de vida, enfim, o que ele pensa do que deve ser a, a, o papel do indivíduo na sociedade. E ele coloca aqui, o principal guia que deve nos orientar na escolha de uma profissão é o bem-estar da humanidade e o nosso próprio aperfeiçoamento. A natureza humana é de tal modo constituída que o homem só atinge a própria perfeição trabalhando pelo aperfeiçoamento dos seus semelhantes. Então, esse aqui é o, é o, o, o Marx adolescente, que já tem uma perspectiva humanista, ele tem uma formação é, intelectual bastante aprimorada, porque ele vem de uma família de judeus intelectuais, né? enfim. O que eu acho que é, é, eu quero colocar nesse, nessa primeira fase, nessa, nesse próximo uh, parte que ela coloca aqui, ela vai destacar no título do próximo do próximo capítulo, do próximo é, parte, ela vai chamar de a família fugitiva. Ela faz uma descrição bastante detalhada da situação dessa família, depois do casamento, obviamente, né? E o casamento deles, é bom que se diga que foi um casamento que demorou para acontecer, e que a Jane era uma mulher quatro anos mais velha que ele, e ela ficou esperando o Marx se formar, se correspondendo por cartas, e ela teve um comportamento bastante é, é, ousado para a época dela, e ela descreve isso numa carta onde ela coloca a primeira, a primeira relação afetiva é, íntima que eles tiveram. Eles têm, numa das viagens que o Marx faz, no tempo que ele está na universidade, que ele vai visitá-la, há uma uma indicação nas cartas que eles tiveram um encontro afetivo íntimo, ou, ou seja, tiveram uma relação, e ela coloca numa das cartas o seguinte, não me arrependo, quando fecho bem os olhos, vejo os seus olhos abençoados sorrindo. Então, fico feliz de saber que, que fui tudo para você, e não serei nada para mais ninguém. É, ela fala que sei muito bem o que fiz e como o mundo me marginalizaria. Sei tudo, sei tudo, eu sei, e continuo feliz e exultante, e não abriria mão da lembrança daquelas horas amadas, nem por toda a riqueza do mundo. Né? Então, era já uma, uma jovem que tinha bastante é, ciência do que queria e as opções que estavam fazendo. É, é, é, a, a descrição feita pela autora desse período pós-casamento, em que eles procuram, uh, o Max vai para produziu um jornal e eles se mudam para vários lugares, sempre, sempre colados numa atuação política e ah, é um período curto que vai de aqui de 1843 até 1849, onde eles se mudam várias vezes, eles se mudam Muitas vezes por perseguição política, por expulsão, por é, estar sempre colado na luta política. E a Jane, ela é essa mulher que está ao lado dele é, como esposa, como companheira, como amante, mas ela é uma interlocutora dele muito presente. Tem um texto aqui que a autora destaca, que eu acho que é importante colocar, que eu vou colocar aqui, que... É, Bom, eu não vou meter aqui a, a uma, uma, uma cronologia muito factual. O meu objetivo aqui é destacar a presença dessas mulheres em vários momentos. É, tem um, um, um momento aqui onde eles estão em Paris e ela faz uma viagem para a casa da família. Ela já tem filhos e ela visita a família regularmente até para pedir apoio financeiro, eles passam a vida inteira numa batalha muito grande para se manter, procurando trabalho, procurando recursos e também sempre procurando uh, apoio. É. E a Jane escreve uma carta no momento em que o, o rei é, sofreu um atentado, no momento em que ela estava exatamente na Alemanha. E ela descreve essa situação para ele numa carta em que ela coloca coisas que são muito significativas do, da forma como ela percebia a realidade, interpretava a realidade e, e uh, interagia com ele, trocava experiências com ele. E essa carta ele publica no jornal, que ele era redator. Né? É uma carta em que ela vai falar sobre... Esse indivíduo que tentou matar o rei, ela vai dizer o seguinte, aqui. Ela vai dizer o seguinte, sobre esse homem que tentou matar o rei. Durante três dias, esse homem mendigou em vão por Berlim, sobre constante perigo de morrer de fome. Portanto, foi uma tentativa social de assassinato. Se alguma coisa começar, aí ela está dizendo, obviamente, da mudança da, da Revolução, se alguma coisa começar, virá dessa direção. As sementes de uma Revolução Social estão aí. Aí ela conclui, todos os sinos tocaram, em meios aos tiros e a multidão devota, foi em rebanho até o templo rezar aleluias ao Senhor dos céus por ter salvado miraculosamente o Senhor da Terra. Ela faz uma crítica aqui à falta de percepção é, no geral e principalmente daqueles que estavam buscando uh, entender e, e fazer luta política, de que o quanto a fome era... Grande, é, a grande semente das revoltas que viriam, e que isso não estava sendo visto. Essa análise dela é publicada, no, o Marx publica no jornal, é, se, obviamente não, ele não coloca autoria, ele coloca uma senhora alemã, né, mas é, é, é colocado aqui pela autora como uma forma de destacar a presença da Jenny como interlocutora dele o tempo inteiro. Ao mesmo tempo que ela está com o um filho no colo, é, viajando em condições muito precárias para ir falar com a sua família e, ao mesmo tempo, manter o contato com a mãe, que ela procura ter em vários momentos e buscar auxílio, ela é uma pessoa que está interagindo e trocando com ele, passando informações para ele. Bom. Colocado isso, eu quero é, colocar é, uma outra figura que eu acho que é importante aqui. É, um outro momento que eu acho que é importante aqui, antes da gente ir para a figura que eu quero falar, que é a Mary Burns. Eu quero falar um pouco aqui da, da Jane, né, da importância dessa mulher na vida do Marx, e da Mary Burns, da importância dela na vida do Engels. É, como já é bastante conhecido, esses dois né, eles têm uma produção muito grande, um, o Marx e o Engels, eles vão produzir obras que mudam completamente a perspectiva da luta política, e... A compreensão, o entendimento do que era a vida da classe trabalhadora nesse momento, ela, ela vai ser traduzida numa obra escrita pelo Engels, né? E é... tá rolando, gente? O som tá bom? Tá ok aí? Dá um, um salve de vez em quando, só para eu poder me localizar aqui. De fato, olha só um parênteses, né? Eu não tenho hábito nenhum de falar com máquinas, eu gosto de falar com gente. Então, eu estou aqui fazendo um exercício de interação. Vamos lá. É, eu estava eu destacando aqui a a, a figura da Jenny depois eu quero falar da Mary Burns, aqui. Uma carta também, uma outra carta que ela escreve quando ela está uh, numa outra viagem, também procurando ajuda da família, e que ela vai falar, focar bastante na condição da mulher, né? Como ela via a condição da mulher nesse momento. Ela não fala disso diretamente, mas ela tangencia essa questão. Ela vai visitar a mãe, né? E a mãe está idosa, a mãe está viúva, a mãe já está numa condição que ela não tem mais o, o brilho que teve, a mãe dela era da nobreza, enfim, tinha as suas as suas. Uh atuações públicas com certo glamour e ela não tem mais, ela está ela, ela tá sozinha, ela está velha, ela não tem mais a mesma condição financeira e ela olha para essa mãe e ela vai falar sobre a sina das mulheres na sociedade, ela vai se interrogar sobre isso. E ela escreve uma carta para o Marx onde ela fala isso. Né? Nessa carta ela vai dizer o seguinte... Ela vai falar sobre a Alemanha, ela tem sempre uma relação de afeto e de decepção com a situação e com a vida na Alemanha. Sinto-me, de modo geral, muito à vontade aqui em nossa pequena Alemanha, embora dizê-lo na, na cara de arqui anti-alemães como você, exija um bocado de coragem, não é mesmo? Pode-se viver bem aqui, nessa velha terra de pecadores. Em todo caso, foi nas gloriosas França e Bélgica que conheci pela primeira vez as condições mais mesquinhas e cruéis. É. Ela está fazendo um resumo aqui de tudo que ela viveu. Aqui nós estamos em 1846, ela já tem aí é, seis anos vivendo com Marx. As pessoas aqui também são mesquinhas, infinitamente. A vida como um todo, eu acho essa frase incrível, a vida como um todo é uma edição de bolso. Mas lá também os heróis não são gigantes, nem tão pouco os indivíduos são minimamente melhores. Aí ela fala, para os homens pode ser diferente, mas para uma mulher cujo destino é ter filho, costurar e remendar, recomendo a infeliz Alemanha. Então, ela está dizendo o seguinte, que ela ousou, ela foi para conhecer outros lugares, outras realidades, mas ela faz, ela grifa, ela, ela, ela, ela faz questão de dizer que ela tinha consciência da diferença do que era ser, estar no lugar de uma mulher e de um homem nesse momento na vida política da Alemanha. Bom. É, eu vou colocar aqui, vou tentar mostrar para vocês aqui, fazer um parênteses, para é um parênteses. Vou de novo, não? Estamos indo? Beleza, vamos lá. Que eu acho que é importante colocar, que é o seguinte. A... Eu estou tentando trazer até agora o quanto essa autora aqui me trouxe de informação sobre essa mulher, né? essa mulher na vida intelectual e na troca cultural com esse cidadão que escreveu uma das obras mais importantes na história política, né? sob o nosso ponto de vista, obviamente. Eu quero falar um pouco sobre uma outra mulher que eu acho que é importante colocar aqui e eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Vamos ver se vai rolar. Essa, essa imagem, isso é parte do, da aula que eu dou presencialmente. Estou tentando aqui me desdobrar. Seguinte, o Engels, o Angus Engels, a Mary Burns, que não existe imagem dessa mulher, e essa informação é algo que eu vou dizer para vocês que me fascina, né? e a Lizzie Burns, que era irmã da Mary Burns, e que veio a ser a segunda esposa do Engels. Por que, que isso aqui é importante para o que eu acho, o que eu quero trazer aqui? E aí é algo que esse livro não me trouxe, e não me trouxe não por uma falha, da autora, né? Eu acho que é uma condição de, é, importante da gente pensar. A produção de cartas era era uma, é uma é uma prática uh, bastante é, exercitada, obviamente por por uma um extrato social letrado e uh, com uma uma interação social é, significativa. Né? Então a, as cartas trocadas entre o Marx e o pai dele são muitas a mãe não escreve, não tem pelo menos. As cartas entre ou muito pouco, as cartas entre o Marx e a Jane são é, é, é, é um volume significativo as cartas entre o Marx e o Engels, por óbvio, as cartas entre os vários homens né, dessa, desse grupo. Né. Agora, tem uma figura que foi muito importante na vida política afetiva do Engels, que é, é a primeira companheira dele, que é a Mary Burns, que não existe nenhuma fotografia e nenhum registro escrito dessa mulher. Quem foi essa mulher? A Mary Burns ela nasceu em 1921. Ela é uma operária irlandesa, uma militante. Uma militante do movimento cartista, um movimento bastante forte na Irlanda, que procurava estabelecer uma carta, a carta do povo, enfim, é, organizar a vida política e os direitos políticos da classe trabalhadora. Ela era extremamente e, e, é, engajada, era uma militante ativa, uma militante que conhece o Engels, né? e vai ser fundamental para... Aqui tem uma pergunta se o Engels casou com a Mary e com a irmã. Ele viveu com as duas, viveu com a Mary, mas casar efetivamente, no sentido burocrático do termo, ele casou só com a Lise é, na véspera da morte dela, na noite anterior dela morrer. Né? Então, ele viveu com as duas. Bom, a Mary Burns ela é fundamental para a obra do Engels, é ela que vai apresentar para ele, de fato, em carne viva, né, a, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Ela apresenta a ele a figuras extremamente importantes, inclusive um jornalista, deixa eu ver o nome dele aqui, que vai ser um grande parceiro do Engels e do Marx é, por toda a vida, que é o, o George Julian Harney, é um jornalista inglês, um ativista, um militante, é, que vai estabelecer uma parceria com eles, publicando textos para a vida toda. Então, A Mary tem essa importância, é, tem vários autores que citam ela, né, tem vários autores que, que reforçam a presença dela, mas nesse livro aqui, nesse livro, a presença dela, ela é citada por outros. Não existe fala dela, não existe imagem dela. E aí eu acabei fazendo, por minha conta, algumas incursões aí, tentando entender melhor essa figura. E o que eu encontrei com ela, dela, sobre ela, foi algo muito parecido com o que eu estava sentindo, que era a vontade de conhecê-la, né? Eu encontrei alguns algum um autor que está escrevendo, que estava no momento que eu estava pesquisando, uma obra que era a biografia ficcional da Mary Burns. Eu encontrei uma dissertação de mestrado interessantíssima, que ela vai procurar o que seria o pensamento dessa mulher em obras escritas por outras operárias já no início do século XIX. Então o que eu encontrei na minha pesquisa foi a, a busca dessa figura, né? Quem é essa mulher? Né? Acho muito significativo não ter nenhuma fotografia dela no momento em que a fotografia já era uma possibilidade, principalmente ela, ela tendo uma vida, ela teve uma vida com Engels, ela morou com ele, ela foi fundamental. Na, na militância dele, mas ela tinha uma vida própria. né assim que eu a imagino, uma mulher que tinha uma vida própria. Ela não era a mulher do Engels, ela era Mary Burns. Né? Ela era uma ativista, ela tinha a sua pauta e a sua agenda. E os dois se encontravam nos momentos, assim que eu vejo, assim que eu consigo perceber isso. Mas ela foi absolutamente determinante para a conexão do jovem Engels, que já escrevia, ele já escrevia inclusive com um pseudônimo, ele já era um, um inquieto com as, a, a, a, as relações sociais e, e principalmente com um olhar dedicado é, sobre as questões da exploração capitalista, Ele trabalhava, ele era filho de um empresário, enfim, é, mas a Mary Burns é quem vai colocar ele em contato, de fato, com a realidade. Tanto ele quanto o Marx. Ao, a, a, numa viagem que eles fazem juntos para a Inglaterra, a Mary Burns é quem apresenta ao próprio Marx. E o Marx vai dizer isso nos seus, nos seus escritos, nas suas cartas, que agora aquilo que ele estudava tinha rosto, tinha nome, tinha cheiro ele sabia mais do que ele estava falando. Então, fundamental a presença dessa mulher, né? O que traz para as nossas nossas discussões hoje essa super importância das mulheres escreverem, das mulheres atuarem, enfim, dessa e de quanto a produção do conhecimento é uma produção do conhecimento que se que espelha essas questões da opressão, a presença da mulher como realizadora e. Mas aí, não só, é importante dizer: não só, aí tem um cruzamento de questões, que é a Mary Burns, operária, ativista. E eu quero mostrar aqui uma foto que eu acho que eu coloquei aqui, e que para mim essa é a foto da Mary Burns. O que é essa foto? Vamos ver se eu mostro para vocês. Ó. Essa é a foto do, uh, do encontro, um congresso, né? um encontro de operários, uma grande manifestação de operários em 1840, em 1848, em Manchester, o Congresso Cartista. Então, essa aqui para mim é a foto da Mary Burns, porque com certeza ela está aí, com certeza ela é uma das ativistas responsáveis por essa movimentação, então se eu fosse colocar um retrato dessa figura seria esse aqui Bom, vamos lá então colocado isso é, o que para mim fica dessa dessa dessa obra que a a, a outra média né, a Mary Gabriel organizou em vários momentos ela vai trazer a voz dessas mulheres, né? E a voz, como eu disse, a voz da Mary Burns, ela não é uma voz presente aqui. Né? Ela é uma voz que tangem, ela substanciou várias das produções, mas ela é uma voz que ainda não se colocava. Vai ser diferente da Liz, e isso nós vamos ver mais para frente. Acho importante também tentar fazer um resumo até aqui de que para mim é, a leitura desse dessa obra que tem 700 e tantas páginas né é um trabalho bastante minucioso de elaboração de, de uma cronologia uma, e, a, e a Mary escreve de uma forma Mary Gabriel de uma forma bastante interessante deu conta para mim é, que sou uma iniciante aí nos estudos marxistas, né? minha vontade de conhecer melhor essa obra, de entender esse conjunto, de entender esse, esse período histórico que produziu esse conhecimento e que difundiu esse conhecimento. Por quê? Porque a autora ela coloca um objetivo que eu acho que ela cumpre muito bem, que é de contar a saga da família Marx. É isso que ela se propõe a fazer. Né? E aí ela começa com o encontro dos dois, né? quando Marx e a Jane se conhecem ainda na adolescência, até a morte da última filha, que se dá no início do século XX. Então são aí noventa é, é, e tantos anos, de uma história em que o mundo foi revirado muitas vezes, principalmente esse mundo europeu, né? e que essa família esteve praticamente é, colada, presente em todos os acontecimentos políticos mais importantes desse período, né? em que esse núcleo que eu estou aqui identificando como o Marx, a Jenny o Engels, a companheira dele, primeiro a Mary, depois a Lizzie, as filhas do, do, do casal Marx né? é, e, e os seus companheiros e todo um conjunto de militantes que circularam em torno desse grupo. Esse grupo esteve presente nesses, nesses, uh, nesse período todo. Aí eu preciso falar de uma outra mulher que é extremamente importante também, né? Que é essa figura aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é a Vamos lá. A Helene, né? Helene Delmuth, que bastante conhecida, né, e muitas vezes apresentada como a empregada da família Marx. Né? É assim que ela é apresentada em vários, enfim, vários textos. É, a Helen, ela vai morar com a Jane quando a Jane precisa cuidar dos filhos. Ela já trabalhava para a mãe da Jane. Mas eu acho importante aqui colocar uma coisa, como é que o Engels apresenta ela? Algo que é interessante, que assim, o Engels, ele acaba sendo o grande, um dos grandes fios narradores dessa saga, porque ele escreve o obituário. Ele escreve o obituário da Jane e escreve o obituário da Helene. É, isso não está no livro, está num site que é um site específico sobre uh, os arquivos marxistas que eu acho interessante e que o Engels coloca ele começa a descrição da Helene da seguinte forma foi uma perdemos uma grande militante socialista ele a coloca como uma militante socialista que estava imbuída num projeto junto com eles e que foi, sem dúvida nenhuma, uma das pessoas que ajudou e interagiu com Marx intelectualmente. É. Isso está no site e essa, essa descrição que ele faz dela. É. é a mulher com quem o Marx tem um filho é, fora daquilo do, do casamento, né? um filho que ele não assumiu, essa também é uma história bastante já conhecida né? e ela mora com a família ela vive com a família ela é, ela, ela sim, tinha um papel de organização da estrutura familiar doméstica né? mas em vários momentos aqui a autora vai colocá-la como uma mulher também é, é inserida na família, uma mulher que era um, uma, uma interlocutora, tanto da Jane, dos filhos, do Engels, das filhas, no caso, do Engels, e, da, e do Marx. E, segundo a autora, a relação que ela teve com Marx e que, e que gerou uma, um filho, segundo a autora, foi uma, uma relação... É, com sentido, uma relação em que não passou pela, pela sedução, que a Helene não era uma pessoa, segundo a autora, que se deixaria seduzir. Essa é uma questão absolutamente polêmica, que dá um grande debate, mas o que eu acho importante, que eu quero destacar aqui, uma das coisas que eu quero destacar, é a presença dessa mulher como uma das interlocutoras do Marx e do Engels. E, e é ela que, depois que morre o Marx, depois que morre, a, aliás, morre primeiro a Jane e o Marx, uh, as filhas estão numa situação muito emocionalmente debilitadas, é ela, junto com o Engels, que consegue identificar e organizar os manuscritos que o Marx deixou. Então, ela é fundamental nesse processo, né? Acho que a, a, a descrição que o Engels faz dela é, no obituário, como uma mulher que era... Ele começa dizendo que ela era uma militante. Né? Acho que isso é bastante significativo. Bom, vamos lá. A gente já está aqui em uma hora. A minha ideia não era falar muito mais do que isso, mas eu vou pegar aqui, então alguns uh, momentos, sem dúvida, Lucinha, é um grande debate, sem dúvida nenhuma, acho que é um grande debate esse. É... Eu vou fazer aqui, eu acho que eu quero trazer aqui uma imagem apresentada por um espião, né, o Marx, ele teve, a família Marx, né, esse conjunto militante, ele teve a, é, a presença de espiões o tempo inteiro, né, porque o que o Marx fazia, o objetivo dele era é, mudar o mundo, obviamente, isso declaradamente, e ele fazia uma forte oposição ao governo é, do seu país, então ele foi... É, é, perseguido, bastante perseguido, né, e ele é um, um esse núcleo foi é, descrito, eu acho, deixa eu ver aqui aonde que tá, um minutinho só, gente, aqui, é. A presença de espiões o tempo inteiro na casa deles é, é muito, é muito, é muito presente. Isso e uma das melhores descrições feitas até hoje da casa: o que era essa vida, o que era a organização dessa vida, o que era materialmente a vida do Marx. Foi feita por um espião e vale muito a pena ler isso, né? Aqui, vamos lá. É, eu vou ler, acho que é importante colocar aqui. Ó. Ironicamente, a melhor descrição da vida familiar dos Marx, quando eles já viviam aqui exilados em Londres, foi feita por um espião. Ele, o espião, palavras dele. Ele leva uma existência de um genuíno e intelectual boêmio. Lavar-se, arrumar-se, trocar-se os lençóis são coisas que ele raramente faz e gosta de embriagar-se. Não possui horário fixo para dormir e acordar. E ele diz mais, é o homem mais delicado e afável que eu já conheci. Aí ele vai falar da casa. Marx vive em um dos piores, se não o pior, e portanto, dos mais baratos bairros de Londres. Ocupam dois cômodos. No apartamento inteiro não há um único móvel limpo e firme. Tudo está quebrado, manchado e rasgado, com dois dedos de poeira sobre cada canto. E em toda parte há desordem. No meio da sala há uma grande mesa antiga, coberta com oleado, e ali ficam os manuscritos dele seus livros e jornais, assim como os brinquedos das crianças, e trapos e remendos do cesto de costura da esposa. Diversas xícaras lascadas, facas, garfos, lampiões inteiros, copos, cachimbos holandeses de, de barro, cinzas de tabaco, em suma, tudo de perna para o ar e tudo sobre a mesma mesa. É perigoso sentar em qualquer cadeira da casa, aqui uma com três pernas, na outra as crianças estão brincando de cozinhar. Essa por acaso, por acaso tem quatro pernas. Esta é, o, esta é a que oferecem a visita, mas precisa limpar a comida das crianças antes de se sentar para não sujar as calças. Mas ele fala assim, incrivelmente nada disso constrange Marx ou Jane. Uma conversa agradável e bem-humorada inicia-se para compensar as deficiências domésticas, tornando assim o desconforto tolerável. Por fim, você se acostuma à companhia e acaba achando-os acaba achando interessantes e originais. Este é um retrato da vida familiar do líder comunista Marx. Então, ele está morando nesse momento, numa região de, de Londres, que é descrita em vários livros, em vários hum, é, romances, como uma das regiões mais pobres de Londres, onde muitas vezes disputar um tem descrições de literatos muito interessantes esqueci, onde disputar um lugar na parede para se esconder para se encostar já era um luxo vou mostrar aqui o... desse não sei se está dando para ver muito bem mas para entender o que era isso esse mundo da vida londrina desse bairro muito pobre a a, a autora vai fazer, a, a família vive constantemente num perrengue total, procurando sempre é, apoio financeiro e buscando trabalho, todos eles trabalham muito, é, e, e, e, e sempre muito doentes. Tem um momento, inclusive, em que a família inteira fica doente e eles acabam descobrindo o seguinte, que o bairro inteiro está doente porque os canais que levam águas para as casas estavam contaminados com o esgoto da cidade. Né? E, inclusive, quando eles se mudam para Londres, eles se mudam no meio de uma epidemia de cólera brutal, onde milhares de pessoas tinham morrido, enfim. E eles vão morar no lugar... Mais pobre, mais sem condições, e a, a descrição do melhor apartamento que eles tiveram nesse momento em Londres é um apartamento minúsculo de, de praticamente dois aposentos, onde havia uma sala maior, de aproximadamente quatro metros, e um outro cômodo onde eles descrevem que era quase como um armário um pouco maior onde eles comiam tomavam banho e dormiam toda a família né é, algo também que o livro descreve com muita com muita muita informação e muito detalhe é o sofrimento dos, dessa família com a morte dos filhos. Né? Eles tiveram, aqui diz, mais filhos vivos mortos do que vivos. Eles tiveram quatro crianças que morreram nessas condições. Né? É um sofrimento muito grande. E o tempo inteiro a casa é descrita como o centro de operações políticas daquele grupo revolucionário. O que significa ser o centro de operações políticas? Significa ser o lugar onde é, eles produziam intelectualmente, onde eles pesquisavam, escreviam, estudavam, é, onde os encontros e as reuniões aconteciam e onde grande parte dos refugiados que chegavam de outros países também procuravam apoio. Então era, o, era o, realmente assim, o centro de aglutinação da, da, da, de, do movimento em que ele atuava. Então, a casa era isso, uma casa, nesse, nesse período aqui, 1850, até um pouco até o final da década de 60, eles vão viver desse jeito. Né? E é nessas condições que ele vai produzir a obra dele uma obra que só vai ser reconhecida muito mais tarde, como todo mundo já sabe, eu acho que não é o objetivo aqui ficar colocando isso. Né? É... Bom, é... acho importante também colocar aqui, dessa, desse livro, uma questão que é a... a... Que a autora coloca, eu, eu, eu espero estar conseguindo fazer o seguinte, ficar numa trilha do livro que é a relação, da que é a importância das mulheres nessa produção intelectual. É, no meu entendimento, ela coloca aqui, de uma forma bastante organizada, informações que dão a ver que a condição material para a produção dessa obra, sem dúvida nenhuma, foi baseada na capacidade do Engels de produzir é, recursos financeiros, de destinar recursos financeiros, na capacidade de trabalho incrível do Marx, que tinha vários problemas de saúde, mas todos os dias levantava e ia para a biblioteca, ele consegue um, uma vaga, uma, uma, um espaço na biblioteca, tinha que ter uma autorização para isso, e ele consegue, então ele vai ao trabalho todos os dias pesquisar, escrever é, de uma forma é, compulsiva, como já é bastante conhecido, e de um conjunto de colaboradores em que as mulheres têm um papel fundamental. Tem uma passagem aqui que ela vai colocar, que sem dúvida nenhuma, o Marx ele era assim o centro das atenções delas, que é visível a preocupação que elas tinham com a saúde dele, de o um apoio que elas tinham a ele. Segundo essa autora, né? Eu não, não eu não, eu tô dizendo aqui o que ela está dizendo. Não posso me, me contrapor. Eu vou dizer o que ela está. Aliás, posso me contrapor, mas não tenho tantos elementos para isso. Assim, ela vai dizer o seguinte. A família Marx era tipicamente vitoriana, significa ser vitoriana? O homem era o sol em torno do qual todas as mulheres da casa deviam orbitar. Isso não significa que as mulheres, é, tanto a Jane quanto a Letchen, que é a Helen, agiam a contragosto. A missão de suas vidas era proteger Marx e suas ideias. Essa é uma, é uma interpretação dela, mas que também está bastante é, elucidada pelos documentos que ela apresenta. Eu quero destacar, a partir dessa leitura que eu fiz aí da descrição das condições materiais da casa, é nessas condições e com muito, muita carência, há várias descrições de momentos em que eles não tinham que comer, que eles tinham que fugir de credores, que eles tinham que penhorar, a Jenny vai fazer isso regular, tanto a Jenny quanto a Helen. Penhorar roupas, objetos, é, qualquer resquício de objeto de valor que elas tinham para conseguir dinheiro para comer. né E nessas condições eles criam as três filhas, que são as filhas que sobrevivem a, este, a essa condição material, né? a essa situação. E, é a, e são três filhas que serão mulheres que falavam e escreviam em pelo menos duas línguas, extremamente politizadas, extremamente envolvidas com a luta política é, dos lugares das, das situações em que em que toda a família e todo o grupo estava envolvido, enfim, eram militantes. Né? Então, a grande formação intelectual que eles produziram, que eles propiciaram a essas filhas, não foi pouca coisa. Né? É, e aí eu quero destacar aqui, bom, fazer o seguinte, só para tomar um copo d'água também, já são 10 e 18, se alguém aí quer fazer alguma pergunta, alguma reclamação, alguma colocação, porque aí eu quero levar para um outro debate aqui e... Enfim, tem alguma questão? Leandro, você está por aí? Você está me ajudando a ver se tem perguntas ou não? Acho que não. Tem alguma companheira aí que possa ver se tem alguma pergunta? Como vocês viram, eu estou tentando enxergar aqui, enxergar aqui, enxergar ali. Mas, estamos aqui. Bom, se não tem, vamos lá, vamos tocar. Vamos tocar. Ó. É... Aqui. Vou colocar aqui uma frase da Jane, da companheira do Marx. Que eu chamo da Jane incendiária duzentos sessenta e dois, vamos lá. Olha, vou ler a frase dela. Qual é a situação aqui? situação é agosto de 1850 eles já passaram vários perrengues expulsos de da bélgica é, enfrentando sempre é, é, perseguição de espiões enfrentando é, processos contra a, as publicações do Marx, enfrentando a miséria material as condi sem condições financeiras a família da jane é importante destacar que ela, ela, com a morte do pai, que era o grande apoiador da relação dela com Marx, ela fica sem o apoio da família. E o irmão dela, que é o irmão meio-irmão, é, filho de um primeiro casamento do pai, é um cara que é, se torna um cara da direita, da, vai ser, inclusive, ocupar um cargo no governo prussiano, com poder para persegui-los, inclusive, e para é, limitar o acesso dela aos recursos da família como uma forma de punição, de pressão, enfim. E é um momento em que ela faz uma viagem para tentar falar com uma pessoa da família, que é um, um, um parente, nesse caso um tio do Marx, para ver se consegue ter acesso aos recursos dele, inclusive, porque a, a herança que era para ele receber fica numa situação é, judicial e eles não conseguem ter acesso. E ela na carta dela, ela escreve o seguinte, ela vai dizer o seguinte, simplesmente não consegui fazê-lo aceitar, por mais que tentasse por muitos meios, né? É, ontem à noite caí na cama com coração de chumbo, respirando pesada, com lágrimas, e ela falando assim, vim para cá, gastei, gastei os últimos recursos, não consegui apoio, ela está grávida, ela chega lá para falar com esse tio, ela é recebida de uma forma absolutamente fria, e ela vai falar o seguinte, eu realmente sinto vontade de agir como uma incendiária fatal, e vagar pelo país com uma tocha na mão quando vejo esse dilho aqui, que é uma vida baseada em potes de café, caixa de chá, latas de arenque e garrafas de óleo. O né? é... que, que ela está dizendo aqui? É... Ela, ela consegue perceber exatamente assim a.. a... O grande, o grande rombo social que existia, o quanto aquela eh, os laços, inclusive, familiares dela com quem ela tinha rompido, e ela deixa claro que ela faz essa escolha assim, ela faz uma escolha de romper com essa vida, possível vida eh, de conforto e de eh, condição material favorecida, porque ela faz uma opção política, isso ela deixa evidenciado aqui. Aqui tem uma pergunta, é Marx viveu um período de geração romântica, a Jenny era muito romântica. E Marx? Bom, eu não sei o que você está dizendo aqui para o romantismo, mas é, eu, eu não classifico o Marx como um romântico no sentido de um, de um pensamento romântico do mundo, né? de uma interpretação do mundo romântica. Mas ele escreveu poesias, inclusive ele escreveu muita poesia para a Jenny. No início do relacionamento deles, ele escreve, dedica a ela um folheto só de poesias. Né? Ele também, no começo, ele tinha uma, uma pendência à literatura. Ele sempre foi um cara que leu muito. Né? Aliás, uma das características dele que dificultava ele cumprir os prazos para entregar os trabalhos é que ele... Ele mesmo descreve isso aqui, numa das cartas, que ele tinha que ler e entender o máximo possível sobre um assunto para poder fechar um texto. E muitas vezes ele parava de ler as, os debates e as informações os documentos mais é, informativos, estrito senso, e ia ler poesia. E ia, lia muita poesia. Bom, vamos lá. Quero também colocar aqui é, com relação às filhas do Marx, né? A Jane Marx, que é a primeira filha deles, ela vai ter um papel muito importante uh, na, em 1870 na defesa de. de deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver exatamente onde está aqui. aqui 509 na defesa de revolucionários que estavam presos né? ela ela ela queria ser, se dedicar ao teatro mas ela acaba não não não indo por essa atuação e ela escreve no momento em que, deixa eu procurar aqui, peraí, isso, aqui, ela escreve para os jornais e ela, ela organiza um movimento para defender irlandeses que estavam na cadeia, né, ah, a, a, a um movimento grande na Irlanda pela independência e pela, pela emancipação política e há um, um, uma situação em que um grupo é preso e sofre muitas torturas ela já que já tem perto dos 20 anos e ela se torna a grande articuladora escrever para os jornais, de organizar correspondências, de sensibilizar pessoas que poderiam atuar em defesa, e ela, e ela é uma das, das uh, ativistas desse momento, que vai ser extremamente importante para libertar esses prisioneiros. O Engels escreve depois que ela nunca foi devidamente valorizada por isso, que inclusive esse crédito nunca chegou historicamente a ela. Bom, o que, que eu acho importante assim para tentar a gente abrir aqui para uma conversa, né? Para fechar um pouco. É... Em torno da produção da obra do Marx e do Engels. É, como eu já disse, gravitaram várias pessoas. Né? É, é, sem dúvida nenhuma, um trabalho que ele teve uma, um apoio material, um apoio intelectual, um apoio de, de estrutura de várias pessoas. Né? Um dos amigos do Marx, um sujeito conhecido por Lupus, que é, foi amigo dele desde a da, da década de 40, ele, para ter uma ideia, ele deixa para o Marx e para a família, e isso que, de certa forma, vai ajudá-los no final da vida, né? nos últimos anos, esse sujeito aqui, ó, deixa eu mostrar a foto dele. Esse aqui. Né? Quando ele morre, ele deixa para a família Marx tudo que ele tinha juntado na vida, ele deixa uh, o testamento todas as suas economias para a família Marx. O Engels, como já é conhecido também, é um foi foi o, além de ser o interlocutor político, afetivo, companheiro do Marx, companheiro, inclusive, de noitada, de bebedeira, de conversa, de afetos. Ele foi o um interlocutor das, das, das, das, com a Jane, trocava cartas com as filhas. Os filhos do Marx uh, adoravam ele, chamavam ele de o tio anjo. Enfim, ele, quando decide que ele tem que trabalhar na empresa do pai para ter os recursos necessários para que aquela empreitada que era pesquisar e produzir uma análise crítica da, do processo de organização do capitalismo, é, ele faz isso de uma forma organizada. Ele, ele, ele manda regularmente os recursos, e inclusive ele organiza a própria aposentadoria dele de forma a ter parte dessa aposentadoria para a manutenção da família Marx. O que me parece bastante é, instigante nisso que esse conceito de família é absolutamente alargado nessa situação aí. Né? Então, na, pra, na família fazia parte o Engels, a Helene, fazia parte todo o Lupus, é, um grupo todo que gravitava em torno disso, e num projeto revolucionário, de produzir um conhecimento revolucionário que era a tarefa do Marx, mas essa tarefa ela era atravessada, cruzada, intermeada o tempo inteiro pela realidade. Então, se naquele momento tinha um grupo preso, a, o objetivo era tirar esse grupo, fazer esse enfrentamento político, a energia era levada para isso. Então, ela descreve em vários momentos que, assim, como eu disse, a casa era esse centro de organização política, de escrever cartas, traduzir cartas, pôr carta no envelope, mandar cartas para várias instituições, manter essa conexão, essa relação entre os grupos revolucionários de vários países, manter essa chama, alimentar esse processo e principalmente fazer disputa política, fazer disputa ideológica, escrever para os jornais, escrever para as revistas, é. Eles foram vítimas de várias é, denúncias falsas, a, a fake news é algo que já existia, é, o, o, o imperador é, prussiano manda várias vezes espiões, financia publicações contra eles e o tempo inteiro era fazer o um enfrentamento do presente, fazer as disputas que tinham que ser feitas, manter a conexão entre os vários grupos organizados no, nos territórios onde eles tinham uh, conexão política e produzir conhecimento, ir para a biblioteca e pesquisar. Mas há passagens aqui no meio desse, desse é, cotidiano que são muito interessantes com a forma como nas cartas é descrito o quanto o mar como Marx escreveu sobre os acontecimentos na França na década de 1870. Ele vai escrever sobre as guerras na França e há uma descrição de que nessa casa, com essas condições, é, nessa mesa, que era uma mesa onde se fazia tudo, ele escrevia e montado em fileiras atrás dele, as crianças brincavam de carruagem, e ele era o cavalo da carruagem. Enquanto ele escrevia, as crianças brincavam em torno da mesa e atrás dele. A relação do Marx com as crianças é colocado aqui, em vários momentos, como uma das coisas mais uh, alegres da vida dele. que Ele tinha um verdadeiro apreço, carinho, que ele parava, se uma criança chegasse, ele podia trabalhando, se uma criança chegasse ao lado dele para perguntar, para falar, ele tinha a paciência de parar e ele achava extremamente importante fazer isso. Né? Da mesma forma que ele é descrito como um sujeito irracível, quase que impossível de se conviver com um cara competitivo, um cara que... Um militante absolutamente convencido da sua capacidade de articulação e da sua competência para isso. Né? Um cara até arrogante. Mas com as crianças, um prazer em se relacionar intelectualmente. Né? É, se a gente parar para pensar do, no, no, nas filhas dele, na formação delas, é possível pensar realmente que ele conseguiu desempenhar esse papel nessa perspectiva de um pai presente. A trajetória das filhas dele é uma trajetória é, absolutamente trágica. né? Apesar de serem mulheres muito intelectualmente competentes, militantemente engajadas, corajosas, Há passagens aqui do enfrentamento que elas fazem nas situações de perigo, de risco, é, de confronto, né? é, de viajar, inclusive, sobre, com passaporte falso, de viajar para lugares onde a guerra estava instalada, enfim, de se colocar... É, nos, nos lugares necessários para fazer os enfrentamentos e o apoio à, à base militante, elas tiveram uma, uma vida afetiva e doméstica trágica. Né? É, a, a Jane morre de um, muito adoecida, pobre, depois que os seus filhos morreram, as crianças, enfim, as dificuldade de criar as crianças, ela morre. A Eleonora mais nova se suicida depois de uma decepção amorosa e intelectual e política com o companheiro dela, que era um militante. E a, a última filha, junto com o um companheiro, comete a eutanásia. Né? Eu, não, eu não coloco aqui, esse ato aqui como um suicídio. Foi uma decisão de ambos ao chegarem na velhice de pôr um fim na vida. Né? É, então, é essa a trajetória dessas mulheres. É, bom, que mais que eu poderia colocar aqui? Já que não tem perguntas, não sei se está rolando legal, se está sendo possível acompanhar, se tem alguma sugestão. Se não... Tocamos a vida. <risos> coisas do período... Eu acho que são coisas do período... A Denise está colocando aqui coisas do período romântico. Não acho que são coisas do período romântico, não. Eu acho que, infelizmente, são coisas da condição... É, da classe, dessa opressão e das condições das mulheres, especialmente. Né? Ainda hoje o número de suicídios de mulheres é muito grande. Né? Ainda hoje o número de mulheres que se preparam para uma vida produtiva, intelectualmente, é, culturalmente e de uma forma militante, e que acabam sucumbindo às condições de, de organização da existência, né? É, não acho que é, se, se localiza num período, né? Beleza, vamos lá. Bom. A Jenny mesmo coloca aqui, numa passagem que eu acho interessante, que ela vai dizer o seguinte, para a gente entender o que era essa opção política, é a consciência dessa opção política né? dela, em especial aqui. Ela vai dizer o seguinte... Tudo o que fazemos pelos outros é tirado de nossas crianças. né? Imaginem a, a, a dificuldade dela de entender isso, que era uma opção política. Ela poderia estar em outro lugar, mas ela tinha uma opção em que ela vai dizer o quanto ela... Ela, ela tinha uma devoção, um afeto e um, e um respeito e uma admiração pelo Marx. E era recíproco, né? É recíproco. Ah, a, a posição dela de, que, de uma mulher que, estava, que vem de uma família e que de nobre, que poderia estar no conforto do, de outro lugar, ela, ela fez uma escolha, uh, e, eu, e é realmente uma escolha. E é uma escolha que, sem dúvida, passa pelo afeto, pela paixão, mas passa como tudo isso é atravessado pela leitura política que ela faz daquele momento, né? Não estou conseguindo ler o que a Glória escreveu. Passou para um outro lugar aqui. Tá? É, a invisibilidade das mulheres, sendo cabeça do casal, pai, o máximo. Exato. É. é isso. É, eu quero ler aqui o. o hum, hum, hum, peraí, deixa eu ver aqui. Aqui o que o engels escreveu sobre a Jane eu acho que é interessante isso aqui ó 647 aqui como eu já disse a figura a figura do, do engels tem algo que eu queria colocar era para eu ter falado antes eu esqueci vamos lá desse núcleo né desenhado por esse por essa obra aqui que a minha leitura é aquilo que é possível visualizar como a, a, a, a interação de pessoas afetivas, intelectuais, sexuais, é, políticas, militantes, que é, estão em torno da produção desse conhecimento que a gente tem hoje, né? E que é vasto e ele é muito importante para fundamental para interpretar e, pro, e, e, e organizar a transformação dessa nossa sociedade capitalista. Nós temos, como a gente poderia pensar, no topo da pirâmide seria a figura do Engels, né? Que era o cara até fisicamente melhor alimentado pelas condições de onde ele veio, né? que teve condições materiais de, de ter uma saúde, se cuidar, é o, que, é o último que vai morrer desse grupo. E, do outro lado, a gente tem a, a primeira companheira dele, que é a Mary Burns, né? que a gente poderia pensar que está no extremo oposto dessa pirâmide, que é quem? Mulher operária analfabeta, militante, e é a primeira que morre desse grupo. né E é a mais... É, é, visível de certa forma ela condensa aquilo a, a, o conjunto de opressões que a classe trabalhadora e a condição feminina a coloca porque não tem fotografia dela não tem escritos dela mas ela está no, ela corre pela veia dessa produção intelectual toda né? então se eu pegar esses dois exemplos no meio disso tudo tem situações variadas, e é, é, eu acho assim, para mim é, é, é eu vou usar uma palavra que eu gosto, é encantador pensar, como o Engels ele tem uma preocupação com a memória dessas mulheres. Eu não vi essa preocupação não encontrei com a Mary Burns, mas ele tem a preocupação com a memória da Jane e das duas Janes, né? Porque é ele que escreve o obituário de ambas e também com a das três, inclusive da Helene, né? E ele vai ele escreve o seguinte no obituário da Jane: ele vai escrever aqui, ó. É a contribuição deixada por esta mulher, de inteligência crítica tão aguda, de tamanha sensibilidade política, uma pessoa com tanta energia e paixão, tanta dedicação aos camaradas na luta, a contribuição dela para o movimento durante quase 40 anos não se tornou de conhecimento público. Não está escrita, inscrita nos anais da imprensa contemporânea, é algo que se experimentou em primeira mão. Mas de uma coisa eu tenho certeza, assim como as esposas dos refugiados da comuna sempre se lembrarão dela, assim também o resto de nós sentiremos saudades de seus conselhos, corajosos e prudentes, corajosos sem ostentação, prudentes sem comprometer a honra nem em mínimo grau não preciso falar das qualidades pessoais dela os amigos as conhecem e jamais esquecerão se um dizes de uma mulher cuja maior felicidade era fazer os outros felizes foi ela é, enfim né é, dá um grande debate isso porque de certa forma é o papel que se espera das mulheres né que elas estejam aí na condição de quem vai e prover a felicidade do né? A forma, existe um... ...dele ao escrever sobre isso. Né? É, eu acho interessante, aqui eu fico pensando um pouco, quando eu penso na, uh, nessa autora, na Mary Gabriel, eu quero muito ler os outros livros dela. Ela não é uma marxista, né? Ela, ela se coloca aqui como uma pessoa que tentou escrever distanciada da obra, falar da biografia sem falar da obra, aí ela mesma se deu conta que é uma bobagem, que não dá para fazer isso, né? Realmente não dá isso, né? qualquer historiador ou uma pessoa minimamente crítica vai saber que não dá, ou não dá para fazer de uma forma bem feita, né? Ok. Tá, não dá para fazer direito de toda forma. Parou. Ixi, vou ter que começar de novo. Voltou. É, eu descobri o seguinte aqui, gente: se eu coloco o carregador de bateria junto, ele não aceita. Ok, estamos aqui sobrevivendo, certo? Bom, é, acho que a minha voltou. Voltou. E aí, tamo aí junto, moçada legal. Tem aí um conjunto de companheiras aguerridas. Gostei, vamos lá. Bom, é, é Glória, essa sua observação é legal, porque assim as mulheres elas não são coadjuvantes do mundo, né? As mulheres elas estão sempre na... no protagonismo a construção disso a, a o registro, a memória, a, o filtro que se faz inclusive sobre a produção das mulheres, é que coloca nesse lugar. Né? É, a Mary Gabriel, ela, é o, eu penso que ela, ela, o objetivo dela num primeiro momento, isso é uma interpretação minha, era falar das mulheres. Mas ela não deu, ela percebeu, ela não fez isso, ela falou da família. Há inclusive uma diferença no, no, no, no título do português para o inglês, que é bem interessante a gente pensar nisso. Estou aqui, é, aqui, ó, vou recuperar a minha informação aqui. Ó, aqui, ó. O título: *Love and Capital*, *Karl Marx and Jane Marx: The Birth of Revolution*. Quer dizer? Uh, Amor e Capital, Karl Marx, Karl Marx e Jenny Marx, no nascimento de uma revolução. Esse é o título em inglês, okay? ok? Em português, Amor e Capital, a saga familiar de Karl Marx e a história de uma revolução. No título em português, o nome da Jenny desaparece. No título em inglês, não. Né? Para a gente já ter uma ideia aí do que é essa, essa produção editorial que... Mesmo essa senhora aqui, que é a Mary, tendo feito um grande esforço de olhar para as cartas, procurar, identificar no título, isso desapareceu. Vamos lá. Olha, gente, eu acho que de tudo que eu me organizei aqui, eu poderia ficar pegando vários exemplos de falas, enfim, eu não me ocupei em fazer uma, uma narrativa do livro, é uma tentativa de fazer uma observações críticas ao livro e de tentar uh, trazer para nós aqui a, a discussão dessa biografia desse desse uh, personagem, dessa figura importante, que é o Karl Marx e o, e o, e o Engels, entendê-los como sujeitos políticos que produziram o que produziram, porque socialmente estavam em condições que propiciaram isso e estavam uh, junto, uh, conectados com mulheres que subsidiaram a existência cotidiana, subsidiaram discussões políticas e trabalharam efetivamente neste, nesses, nesse projeto. Trabalharam produzindo cartas, enfim. E, uh, e principalmente, foram interlocutoras, trouxeram debates para isso. E eu quero trazer aqui um livrinho que a autora não fala, é da produção do Marx, e que eu acho que é importante, que é esse aqui, ó. Que é um, um livro bastante interessante que o Marx escreveu, chama Sobre o Suicídio. Eu, ele é dos, bem do começo, acho que ele foi publicado a primeira vez em. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Mas eu só faço conseguir, nos anos 40, não mais do que isso. Preciso ver, mas eu acho que é isso. E é um livro que fala muito da opressão feminina, né? E fala muito da opressão sobre as mulheres. É um livro que ele vai, a, com base num trabalho já realizado por um, por um sujeito chamado Percher, não sei se é essa a pronúncia, né? Que é, é, trabalhava, era um uma pessoa que trabalhava num órgão uh, da polícia e ele ao observar os seus os seus uh, arquivos uh, sobre, sobre suicídio ele vai atentar para a condição feminina desse período né é, aparece ao contrário né <risos> vamos ver se funciona assim a glorite ó isso aqui ó Melhorou? Pronto. Exato. Bom, esse livro, ele tem, ele é muito detalhado em casos de suicídio que aconteceram. Onde a maioria é mulher, né? Exatamente, Cláudia, sobre o suicídio. E é... Uma, um grande debate sobre a opressão sexual sobre as mulheres, a opressão moral sobre as mulheres, e como essa opressão ela era é, o grande mal social que leva ao suicídio. E ele é um dos primeiros que vai formular que o suicídio ele é um, um fato social. Ele não é... Um, uma questão individualizada, mas ele é um fato social. Nesse, nesse livro aqui, muito detalhado sobre as, a, a opressão das mulheres. Né? Sem dúvida que esse sujeito aqui, o Karl Marx, tinha uma grande capacidade de observação, Elaboração e síntese. Síntese no sentido dele, porque ele era de uma voracidade de escrever enorme. Bom, vamos lá. Bom, pelo que eu tô entendendo aqui, a gente tá num papo bem de mulher, né? Tem algum cidadão aí que queira conversar, se manifestar ou não? Exatamente, antes do Freud. gente, acho que o que eu tinha organizado é isso, tem muito mais coisa, eu quero é, reforçar a importância da gente tentar acho que não tem, cara, estamos aqui ó meninas, num papo entre nós ó. esse livro aqui Amor e Capital né? é... sem dúvida que assim, o livro traz muito mais coisas do que eu separei aqui, né mas na possibilidade de... É, Glória, tem um PDF, sim, de Amor e Capital. É, se você quiser aí circular, eu acho legal. Porque o livro é um livro caro. É, acho... Tem várias outras biografias do Marcos inclusive algumas escritas é, imediatamente à morte dele, logo depois, muitas... Muito, muito trabalho escrito eu não localizei outro escrito por uma mulher né? por isso que eu fiz questão de ler esse aqui não localizei nenhum outro que desse essa abrangência de, dessa saga da família né? é, tem tem uma, uma um momento que essa produção aqui ela começou a escrever esse livro em 2008 e foi publicado em 2011, se não me engano. Ela até fala aqui que, no momento, é, eu tenho algumas questões com essa autora que eu ainda me, me, me sinto sem condição ainda de fazer um debate, mas quero fazer, porque ela faz algumas associações com a obra dele, a vida e a obra. Como eu não conheço profundamente a obra, eu não vou poder ainda é, discutir com ela, mas gostaria muito de chegar a fazer isso. É, tem, mas o que me fascina aqui é o seguinte, enquanto historiadora, né? Um livro como esse também, ele. O que você não achou, Glória? Não entendi. É. Vamos, Lúcia, vamos fazer muita coisa pós-quarentena, cara. Rodas, tudo mais. Vamos, sim. É. Esse livro ele tem uma possibilidade de, de, de produção, porque tem muito trabalho de arquivistas aqui. Né? É algo que algumas resenhas e algumas uh, críticas. E, e, e textos de difusão da obra da Mary Gabriel coloca é a quantidade de arquivos que ela, é, pro, ela acessou. Né? É, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante pensar que é uma obra possível agora no século XXI com toda a capacidade de Recuperação, digital, digitalização e acesso remoto à informação. Né? Ah, mas algo que isso é possível pensar, que é assim, que ainda é um livro que se faz possível porque a capacidade dessas mulheres de produzir cartas, de escrever, de interagir entre elas, a, a prática da comunicação entre elas, era algo que existia ainda num extrato social. Né? Quero voltar aqui para a figura da, da Lizzie Burns. Né? Vou tentar mostrar aqui. que é a história da Lizzie Burns? A Lizzie era irmã da Mary Burns, uma irmã uns 15 anos mais nova que ela, e que vai morar com ela... É é, bem jovem, as duas moram juntas, e elas vão morar com Engels, e a Lise é também uma ativista, mas a Lise era analfabeta, era uma mulher absolutamente conectada também com a militância, ela tem um papel importantíssimo na defesa dos irlandeses e... E o Engels teve uma paixão muito grande pelas duas, pela Mary e pela Lizzie. É, quando a Mary morre, ele fica muito debilitado. Aí ele passa a ter uma relação marital com a Lizzie, assume uma relação conjugal com ela, que ele não tinha com a Mary de uma certa forma. Né? É, por isso que essa figura da Mary me encanta um pouco. Eu acho que ela estava além dos dois, além do Marx, além de todo mundo, né? é a viagem que eu faço nesse sentido. Mas ele casa com a Amélie, vive maritalmente com a Lise, e não existem cartas da Lise, né? existem relatos dela. Né? É, quando ainda é necessário pensar de como produzir, de como acessar, e de como documentar o papel das mulheres, né? a existência das mulheres política, é, cultural, intelectual, enfim. Eu acho que é isso, gente. Eu vou precisar encerrar, porque a capacidade do meu computador, é, do meu aparelhinho aqui, ela é pequena. Daqui a pouco vai acabar a bateria e eu não consigo dar continuidade. Fica aqui um convite. Aceito o convite, Lúcia, para a gente fazer uma roda sobre isso, sobre esse livro, sobre outros, sobre a produção das mulheres é, na história é, do marxismo, na história da esquerda, é importante fazer isso. E é um convite para ler esse livro. Acho fundamental ler, tenho críticas a ele, acho que em alguns momentos essa autora faz uma interpretação muito com foco numa pequena burguesia do que era as relações da vida, enfim. Mas é uma grande contribuição e eu percebo o seguinte, que essa Mary Gabriel, ela não era uma marxista, ela viu como um produto interessante editorialmente, né? Porque se aproximava aí o, o, o centenário do Marx, né? Uh, mas é, o que me parece importante é que ela foi ganha pela causa, né? Achei ela interessantíssima, assim, ela vai sendo conquistada por esse grupo de militantes, né? Um dia ainda quero bater um papo com essa Mary Gabriel. Bom, para finalizar aqui, gente, eu quero fazer o seguinte, olha, eu quero homenagear alguma das mulheres importantes da minha vida, né, eu vou usar... As, é assim, né, Glória? Ó, é assim? Não é assim? É assim, quero homenagear essas mulheres, né que são as minhas companheiras do Bach Mulher, com quem hoje eu me identifico muito. Quero homenagear aqui uma das grandes guerreiras desse mundo atual, que está aí resistindo heroicamente que é a Mestra Joana, do Maracatu, do Encanto do Pina. Quero fazer uma homenagem para essas mulheres aqui, me paramentando... assim, né? É assim. E dizendo que estamos na luta, tá? Esse aqui é a camiseta do Encanto do Pina. O grupo do Encanto do Pina está enfrentando com a liderança da Mestra Joana, e várias mulheres estão lá na frente, muita muito bravamente esse momento de destruição que a gente está vivendo, de tentativa de destruição, mas nós estamos resistindo. Tem, o que eu mais tenho visto hoje é, de organização, de, de possibilidade, de tentativas de resistir a esse fascismo, especialmente nesse momento em que a gente está sendo é, obrigado a ficar é, fisicamente distante, mas socialmente, politicamente próximo São atuações de mulheres que estão procurando se organizar Eu fui procurada essa semana por três mulheres que estão organizando coisas Que estão procurando reagir, que estão se movimentando, que estão vivas, que estão atuando, né? e que estão principalmente se conectando, produzindo a sua, a sua, é, sua estratégia de não se deixar é, abater por esse momento e principalmente com um olhar de como é que nós vamos resistir a isso e como é que nós vamos nos conectar a partir de agora de uma forma diferente. Como é que nós vamos produzir formas de cooperação efetivamente diferentes agora? E, e mais do que isso, como é que nós vamos vencer esse capitalismo? Não é só um vírus que está nos abatendo, é um vírus numa estrutura capitalista, onde a saúde é mercadoria, a vida é mercadoria, isso está mais do que explicitado em várias das falas desses é, monstros que estão no poder hoje. Né? Nós não somos números, nós somos pessoas. Nossos filhos, nossos pais, nossos ancestrais, nossos mais velhos são, são aqueles é, que nos amparam nos seus ombros para a gente estar tá aqui hoje. Né? Então, quero muito deixar aqui a minha homenagem a todas essas mulheres, e, em especial, eu quero agradecer a Nayara Lúcia, uma grande guerreira da saúde em Campinas, que, de quem eu tomei esse livro né? e que me deu essa condição de estudar isso aqui. Quero agradecer e homenagear aqui a Mestra Joana, que está lá no, no, em Recife, e a todas as minhas companheiras do Partido dos Trabalhadores, da Articulação de Esquerda, dos Movimentos Sociais de Campinas, que estão aqui também se organizando. Um beijo grande para todo mundo que esteve aqui com essa minha tentativa de sobrevivência virtual. Né? Tinha muito mais coisa que eu preparei, mas é isso, gente. Ó, tamo junto... Mulheres, trabalhadores do mundo, univos, e vamos levar essa luta contra esse fascista até o final. Beijo grande aí, vamos lá. Se eu fiquei sem responder alguma pergunta, todo mundo sabe onde me encontrar, beleza? Me manda aí que a gente vai se falando, tá? A live termina, mas a vida continua. Viva o SUS, exatamente, Glorinha, viva o SUS.